É isso aí, pessoal. De volta nesse vídeo a gente vai aprender algumas formas de usar o verbo pegar em português, ok? Vocês já devem conhecer que o verbo pegar, primeiramente, o verbo pegar como tal, é isso aqui, ok? Pegar alguma coisa. Eu peguei meu braço, ok? estou pegando alguma coisa. Eu tô pegando o um plástico. Eu peguei o um plástico, ok? Mas também, como sempre, a gente tem outras formas de usar o verbo pegar em expressões, ok? Em português. Então fica ligado aí que nesse vídeo eu vou explicar várias dessas expressões, ok? E detalhe, no final do vídeo tem conteúdo extra. Essa primeira eu acho muito estranha, porque eu não sei como é que se fala isso em, em espanhol. Então eu vou falar primeiro o que é, que eu tô me, o que é que eu tô me referindo aqui. E depois vocês deixa no comentário aí como é que se fala isso em espanhol. Porque tem gente que aprende está tá aprendendo espanhol, que acompanha os vídeos aqui do canal também, com as dicas que eu dou para você aprender o idioma mais rápido. Então seria muito útil, ok? Então, o primeiro é, se você está com o seu carro e o seu carro não liga, eu não consigo fazer com que o meu carro funcione, eu falo que meu carro não está pegando, ok? Vamos supor que eu estou dirigindo o carro, ok? Lembrando outra vez do verbo dirigir, que não é como o espanhol. Manejar, a gente fala dirigir o carro. E outra coisa, a gente fala motorista, não fala condutor, a gente fala motorista, ok? O condutor é mais formal, ok? Ah, o condutor do carro estava, parece uma notícia do jornal. Okay? E aproveitando também para explicar o verbo estancar, ok? Estancar é quando alguma coisa para, ok? Se eu estou crescendo, crescendo, crescendo e paro, isso é quando você estanca, ok? Tipo, estou estancado aqui, eu não consigo avançar. E quando você está falando de carro, quando o seu carro estanca, é quando o seu carro para de funcionar, ok? Então se meu carro parou de funcionar, estancou, tava lá... Morreu. Outra expressão também. Quando o carro para de funcionar, o carro morreu. Então você vai ver muitas vezes, quando você tá aprendendo a dirigir, você estanca o carro muitas vezes, ok? Estancou o carro. Para você não estancar o carro, você solta a embreagem devagar. devagar, Devagarzinho, né? Ou devagarinho. E, e o carro vai, vai manter o motor ali funcionando, ok? Então quando você estanca, e vamos supor que você tenta ligar o carro outra vez e não liga, você fala que o carro não tá pegando, ok? Eu não sei o que aconteceu, o carro estancou e agora não tá pegando, ok? A próxima da lista, muitos de vocês já devem ter passado por isso, que é pegar uma gripe, ok? Quando você pega uma gripe, pegar um resfriado, se você passar muito tempo no frio, alguma coisa e tal, você começa a ficar com o nariz entupido, ok? Então você começa a adoecer. Olha o verbo, ok? Adoecer. Ou ele pegou uma doença muito grave, ok? Então pegar uma gripe. Uma mais simples aqui é você pegar o táxi, ok? Ou pegar um ônibus. Eu tenho que pegar um ônibus aqui pra ir para tal lugar, ok? Olha só como eu tô falando rápido conectando as palavras. É muito rápido. Quando você coloca tudo junto, você nem percebe tão bem que você está cortando tudo. Mas se você falar pausadamente, você vai se dar conta que você corta várias palavras, ok? Se você escuta sertanejo, ou se você já esteve no Brasil em alguma festa, você já deve ter escutado o verbo, a expressão pegar alguém, ok? Ou até mesmo a expressão que eu acabei de lembrar aqui, que é pegação. Quando você fala que você vai para uma festa, e essa festa é pura pegação, isso é muito pegação, cara. Ou seja, todo mundo que vai para essa festa tá querendo ficar com alguém, ok? Outra expressão, ficar com alguém. Você tá beijinho ali com uma pessoa e tal. Eu tô ficando com essa menina, ela não é minha namorada, entendeu? A gente tá só saindo, eu tô ficando com ela. Ou, mais informal, ok? Entre homens aqui, eu tô pegando a menina, ok? Você não vai chegar para uma menina e falar, ah, eu, eu gosto muito assim, de estar tá te pegando aqui, não sei o quê. Me pegando? Como assim me pegando? Você não fala para menina, ok? Então, por favor, homens, não fale para uma menina que você, ah, eu gosto muito de pegar, ok? A menos que a relação já esteja mais avançada ali, né? Você nada, ah, tá, tá? Você pode falar assim como aquela coisa mais, mais safada, ok? Eu não vou nem explicar o que é safada, senão são tantas expressões que você passa o dia inteiro aqui explicando para você. Eu passaria o dia inteiro. Quando você fala pegar alguém é ficar com essa pessoa, ok? Dar beijo, ou ter relação sexual também. Ou, lembra do verbo, ok? Transar, como a gente já viu em outros vídeos. Então, ah, eu peguei a menina. Ah, eu peguei a menina. Aí o cara pergunta, mas e aí? Pegou, pegou, pegou? Assim como completo ou como é que foi? Não, não, tudo, cara. Tudo. Ah, beleza, então. Um interessante, que eu não sei se se fala em todo o Brasil, ok? O Brasil é enorme e o país é muito grande e as pessoas variam muito a forma de falar e as expressões que usam, ok? Talvez o pessoal usava essa expressão antes e agora já não usa tanto, né? Então você nunca, nunca se sabe. Então, mas tem uma expressão que eu gosto que é você pegar ar. Quando você pega ar, que é o ar que eu respiro, ok? Você pega ar. Quando você pega ar, quando você tá com raiva, você faz o quê? Você enche assim, você pegou ar, ok? Você ficou com raiva. Você tá puto com alguma coisa. Essa é outra expressão, ficar puto. Eu fiquei puto da vida, ou se você não quiser falar o palavrão puto, puta da vida, você fala eu fiquei P da vida, ok? Então você pega A. Ar. Então pega A, ar. ou também você tem que pegar A. Ar. ok eu acabei... tem, tem a expressão pegar A ar, como tal, sem ser de pegar raiva, de, de ter raiva, mas pega A antes de mergulhar, ok? Antes de entrar na piscina. Eu, te, eu peguei A, ar, ok? eu, eu o Eu okay, Introduzir ar No meus pulmões. <risos> isso é muito formal. Mas você inspirou, ok? Você pegou o ar e guardou o ar, ok? Mas nesse sentido que eu tô falando aqui é de você ficar com raiva, ok? Eu peguei ar. Eu peguei ar com isso que aconteceu, cara. Outra também, eu tava conversando com o um pessoal esses dias, o Brasil, e eu escutei o pessoal conversando entre eles, falando que aí ah, eu peguei e fiz tal coisa. Aí eu peguei. Aí eu peguei e fiz pa, pa, pa. Aí eu peguei e disse para ele, vamos lá com a gente. Esse, eu poderia tranquilamente falar, aí eu falei para ele, tal coisa. Mas a pessoa fala, aí eu peguei e fiz tal coisa. Ou seja, é como para enfatizar o ato, ok? Aí eu peguei e disse para ele que tal coisa. Aí eu, aí eu peguei e aí eu peguei e fui para casa. Não, eu peguei, cara, é um pouco, é um pouco estranho explicar essas coisas, porque não tem tanto sentido, ok? Nem para gente mesmo, nem para nós, brasileiros, faz sentido eu falar, aí ah, eu peguei e comi o bolo. Ou seja, cara, ah, aí eu comi o bolo. Beleza, ok? Entendido. Não, aí ah, eu peguei e comi o bolo. Eu ia fazer o quê? Então presta atenção. Galera, muitas vezes, essas expressões estão aí na cara de vocês, mas como vocês ainda não aprenderam o que significa, o cérebro de vocês simplesmente ignora isso para entender, ou seja, para captar a mensagem que você entende, ok? Então por isso que acontece de você, muitas vezes, não conhecer uma palavra, você nunca viu essa palavra, e depois que você viu o vídeo de Felipe Açúcar ou qualquer outro vídeo que você aprendeu essa, essa palavra em específico, você começa a ver essa palavra em todos os lugares. É uma coisa impressionante. Isso acontece com tudo, ok? Primeiro, eu, agora eu quero comprar, eu quero viajar para o Brasil. Decidi, quero viajar para o Brasil. Tudo ao meu redor, eu começo a ver coisas do Brasil. Essas coisas do Brasil... Aí você pensa, é um, é um sinal, isso é um sinal, cara. Que é, eu, eu, hoje eu estava caminhando, eu vi uma pessoa com a camisa do Brasil. Nossa, cara, hoje eu fui para tal lugar e eu escutei alguém falando português. Cara, essas pessoas sempre estiveram lá. A diferença é que o seu cérebro não estava filtrando aquela informação. Agora está filtrando a informação e você começa a ver isso em todos os lugares. Eu já fiz vários vídeos explicando como utilizar a mesma palavra e verbo também em várias situações. E uma das palavras que eu expliquei foi jeito. Que a gente fala pegar o jeito. Quando eu pego o jeito de alguma coisa, é quando eu aprendo a fazer algo, ok? Se eu estou começando a dançar, no começo eu tô todo duro, né? eu tô, tô duro, eu não consigo mover a cintura e tal. Eu não consigo mexer a cintura bem. Mas depois de um tempo eu começo a pegar o jeito, eu começo a pegar o ritmo, ok? Eu já tô pegando o ritmo, já tô pegando o ritmo, ok? Essa, essa, essa expressão é muito usada, pegar o ritmo, ok? Eu, cheguei, eu comecei a trabalhar nessa empresa agora, mas a galera é muito acelerada, tudo acontece muito rápido. Eu ainda tô pegando o ritmo. Eu acho que eu vou levar, não sei, mais duas semanas para pegar o ritmo, ok? Agora já falando de pegar o ritmo, a gente tem em espanhol, agarrar el ritmo. ¿sí? Agarrar el ritmo, de algo. Em português, agarrar tá mais associado com, com agarrar fortemente alguma coisa, ok? É tanto que, se você joga futebol, e você é o goleiro, né, o que fica esperando a bola, tá no, tá no gol, o goleiro. O goleiro não pega a bola, o goleiro agarra a bola. Porque a bola vem rápido e pá, agarra, ele agarrou a bola, ok? Ah, o goleiro pegou a bola. Não, ele agarrou a bola. Então a gente não fala em português. Agarra agarrame a bolsa. A gente não fala me, pega a bolsa aí pra mim? Pega, ok? Então o verbo pegar em português vai ser muito mais usado do que o verbo agarrar, ok? Se alguém Pega no meu braço. Isso é pegar no meu braço, ok? Pegou no meu braço. Isso é agarrar, ok? Isso é assim, como agarra, ok? Como aqui. Tchá! Isso, isso é pegar, pegou no meu braço. A menina pegou no meu braço e me levou para tal lugar. Ah, e outra coisa é você agarrar, ok? Então você vai ver, agarrar, ok. Você pode falar numa situação mais íntima ali, né? Com, com a menina e tal. Ah, eu agarrei, né? Tal, tal canto, não sei o que, tal lugar. Você agarra, ok? Então, diferença. Pegar alguma coisa, pegar isso aqui ou agarrar isso aqui, beleza? E para finalizar, um comentário sobre um vídeo que eu gravei sobre o verbo virar em português, ok? Eu falei sobre várias formas de você usar esse verbo virar em expressões, mas ficou faltando uma forma, que seria virar o jogo, ok? Quando eu estou perdendo para alguém, se eu estou jogando com alguém e eu tô perdendo, ok? Tá? 3 a 1 para outra pessoa. Eu, ou seja, eu estou perdendo, eu tenho um ponto. Mas de repente eu vou, subo 4 a 3 pra mim. Então o que foi que aconteceu? Eu acabei de virar o jogo, ok? Eu virei o jogo e ganhei. Beleza então, galera. Espero que tenha ficado claro como sempre. Já sabe, deixa o comentário aí embaixo, deixa o like, que isso ajuda muito. Galera, tem muita gente que não sabe o quão importante é deixar um like, deixar um comentário, compartilhar os vídeos na internet. É muito importante, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu estou colocando. E sem falar também que é uma forma de me ajudar e também ajudar outras pessoas que não conhecem o canal a aprender da mesma forma que você está aprendendo. Se você está aprendendo com os vídeos, se você acha, caramba, eu tô aprendendo com esse cara, é muito útil, por que não recomendar? para outras pessoas. Recomendo o vídeo para a galera, ok? Eu agradeço muito. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.